E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma videoaula da série quadral X6 7 do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar ensinando uh, uma forma bem legal de deixar seu desenho mais profissional. É... Essa forma eu vou estar aplicando na ferramenta Ellipse, que é como fazer bordas boleadas em objetos, criando bordas boleadas em objetos. Né? Então vamos iniciar. Primeiramente você vai... Selecionar aqui, claro, a ferramenta elipse e segurando o Ctrl e o Shift você vai desenhar uma elipse perfeita, tá? Saindo do centro. Vamos colorir aqui de uma cor para poder diferenciar uh, uma elipse das outras. Vamos fazer uma segunda elipse pequena e vamos colori-la com uma cor, ok? E aqui você vai selecionar a pequena e apertar Ctrl mais. E arrastar aqui de preferência para baixo. A partir daqui, você vai clicar na ferramenta mistura. Que vai estar aqui nessa. Nessa, como posso dizer, nessa guiazinha aqui. Você vai clicar em misturar. Se o seu é o X6, a ferramenta já vai estar disponibilizada aqui. Não precisa você clicar e segurar. Então, selecionando esse objeto aqui, vamos, arra vamos arrastar aqui até o outro. E aqui, nós vamos clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Tá? Aqui no X7, se você é o seu X6 a ferramenta vai estar tá mais ou menos por aqui. Então vamos clicar aqui em propriedades do caminho. Em novo caminho. E aí clicar aqui no nosso elipse. Para o efeito se adicionar aqui na nossa elipse. Na borda do nosso elipse. Vamos selecionar aqui o efeito misturar. Tá? E vamos clicar aqui em misturar em todo o caminho. Pronto, já misturou aqui. E o próximo passo depois é só soldar. Mas também, você pode estar alterando o, o, o tanto de elipses aqui nessa setinha aqui, se você quer 50, quer 20, quer 30, você pode estar alterando aqui, ó, para mais, ok? Ó, você pode estar deixando aqui mais legal, Vou deixar aqui em 22, tá? Selecionando o efeito, o efeito misturar, você simplesmente vai apertar Ctrl K para poder transformar eles em objetos individuais. E quando você fizer isso, você basta clicar na ferramenta soldar que ela já vai soldar aqui todos os objetos e fazer este efeito bem legal que o Corel aí disponibiliza para nós fazermos ok você pode estar aplicando mais efeitos aí em cima dessa dessa elipse ok é, então é isso pessoal obrigado por assistir essa vídeo aula uh, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram Clique, por favor, clique em gostei, é, comente aí se você tem alguma dúvida, entre no nosso blog lá, pergunte alguma coisa, tá? Uh, é, curta curso nossa página no Facebook, se inscreva para ajudar o canal. E até a próxima videoaula da, da série Quadral X6 X7 do canal tutor Channel. Valeu pessoal, até a próxima, fui!